Eles acham que memorizar é decoreba e, na verdade, memorizar é aprender. Tem uma diferença muito grande, tá? Memorizar é aprendizagem. Decoreba é repetição sistemática, realmente não funciona. Faço em muitas escolas...